O projeto começou com o objetivo de formar é, microscopistas, tanto microscopistas e é, anomami, como também formar os AIS e os AISANS em relação às respostas ao Covid. Daí ele tem duas frentes, é uma frente da malária e uma frente do COVID. E para atuar nessas respostas, tanto da malária como do COVID, a gente tem um corpo técnico composto por quatro profissionais. Porque assim a gente vai estar trabalhando de maneira interdisciplinar é, nessas ações de, de resposta ao COVID e de combate à malária. No combate à malária, a gente vai atuar com a formação de microscopistas para que os microscopistas em área possam fazer a leitura das lâminas e atuar em cima do diagnóstico. A formação de microscopistas e anomami e a formação de agentes de saúde indígena na questão sobre a malária é, ela é muito importante porque esse é um agravo, né, uma doença que é muito frequente na terra indígena Anomami. e é responsável por muita morbimortalidade. mortalidade as pessoas ficam muito doentes por causa disso e tem muita morte por causa disso e existe a equipe de saúde mas ela nem sempre dá conta da demanda, porque existem comunidades muito afastadas, comunidades de mais difícil acesso, em que a equipe não consegue ficar fixa. Então, ter alguém da comunidade formado para ler lâmina de malária, fazer o diagnóstico de malária na própria comunidade, isso é que pode ajudar a, a os próprios Yanomamis a cuidarem e resolverem o problema da malária. Tem os indígenas que eles moram aqui, Entendeu? E seria mais fácil eles trabalhar na sua própria comunidade. entendeu? Porque algumas vezes vem um técnico, mas ele precisa se deslocar a cada, a cada 30 dias para boa vista, né? você seu retorno. Tendo um microscopista à disposição aqui na comunidade, é de grande importância para eles. Entendeu? E aí, nesse sentido, o trabalho da OEM está criando uma referência de formação de microscopistas de Anoman, que vai ser bem tem sido bem interessante. O que eu queria mesmo é que... Esse trabalho continuasse em todos, os, em todos os polos, base, em todas as, as comunidades, que se expandisse aí até todos ter o conhecimento, né? Dos profissionais que fossem escolhidos pela comunidade para fazer o curso, que é bom assim, porque ajuda muita gente na cidade. Né? Porque as dificuldades que a gente tem de vir para cá, de voltar, é muito, é muito longe. E tendo o povo daqui é tão bom. E a comunidade da Malária, e agora eu aprendi a fazer um curso de microscópio. Eu aprendi a fazer um curso de microscópio. E curso de microscópio. parceria com a Rua do Caraú, OIM, é um extremamente importante. Eu, particularmente, sempre, 15 anos, lutando por eles, o meu sonho, os nossos jovens cursistas tem que ser formado, tem que ser capacitado, tem que ser diplomado. É isso o nosso jogo hoje em dia, é o nosso luta. Os Yanomami, tem que ser certificado como um reconhecimento à sua inteligência, reconhecimento como pessoa é técnica. Isso tem um impacto que é difícil de mensurar, mas que é muito significativo. para